O Atlético estabeleceu como meta vencer os cinco jogos que faltam Para quem sabe conquistar o campeonato brasileiro Mas além do aproveitamento perfeito O Galo precisa que Internacional e Flamengo percam pontos Líder, o Internacional tem 65 pontos, 5 à frente do Atlético, que ocupa a segunda posição e pode ser ultrapassado se o Flamengo vencer o esporte nesta segunda-feira. O Galo precisa que o Colorado tropece em pelo menos duas das cinco rodadas que faltam. O Flamengo ocupa a terceira posição com 58 pontos e um jogo a menos que os demais. O Rubro Negro faz a partida da 33 terceira rodada nesta segunda-feira. Contra o esporte Para ser campeão, o Atlético precisa que os cariocas tropecem pelo menos uma vez Líder por várias rodadas O São Paulo está em queda livre Com 58 pontos O time tricolor ocupa a quarta posição Por isso, o Atlético nem depende de tropeços dos paulistas Para conquistar o título Porém, matematicamente, a equipe de Fernando Diniz segue na briga de nada adiantarão tropeços adversários se o Atlético não vencer os jogos que faltam.